Oh, boa. Qual é o teu nome completo? Carlos Souza da Silveira Conhecido por Carlinho, Carlinho Russo Carlinho Russo? É. Você é buziano? Carlinho? Buziano, 65, 66 anos de idade teu, Nas... pai, teu pai era daqui também? Meu pai, meu avô, meus filhos, meus netos Minha esposa, Meu sogro, minha sogra Tudo buziano Como é que era a vida aqui? A vida aqui era pescaria O povo só vivia de pescaria e roça é, vivia muito na roça, as mulheres trabalhavam na roça e os homens trabalhavam na pescaria, para sustentar os filhos. E o seu pai também? Meu pai era pescador, depois meu, a, a, meu pai começou a, a montar uma pedreira aqui em Búzio, todas as casas de Búzio construídas pela pedreira do meu pai, com pedra do meu pai, como a Rua das Pedras, como construída com o um mês de, de construção. Como é que foi a construção da Rua das Pedras? A Rua das Pedras foi no governo de Antônio Macedo Castro, em Cabo Frio, comandado por Cabo Frio. O era comandado por Cabo Frio. Eles alugaram a pedreira do meu pai, tiraram as pedras e nós tirávamos as pedras todas dali. Num mês ele construiu aquela Rua das Pedras. Isso, o Busa ainda era distrito de Cabo Frio? Ainda era, pertencia a Cabo Frio. E como é que. Que pedreira que você falou? Lá, aquela pedreira lá era do meu pai, ó. lá no canto direito tudo aquilo ali do meu pai ele vendeu, como é que foi? Aí eu não. Não, não sei o que se aconteceu não como é que era búzio antes da emancipação e depois? antes? antes era mesmo, é, búzio era bom era bom, depois da emancipação piorou tudo não gostou, não foi bom, a emancipação para búzio não foi boa Por quê? havia muita coisa ruim, hein? Muita coisa ruim, muita coisa. Você acha que os turistas, o pessoal que vem de fora para cá, melhorou ou piorou? Teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Porque veio o progresso, veio a marginalidade. E nós não temos sossego, mais nem nas nossas casas hoje. Temos que andar com porta trancada, que antigamente era tramela nas portas. Tudo isso aconteceu em Búzio. E antes como é que era? Era bom. Todo mundo de porta aberta? Todo mundo amigo, era todo mundo amigo, todo mundo de porta aberta, ninguém ligava para nada. Qualquer lugar você tinha amigo, hoje não existe mais amigo. Os amigos hoje é tudo amigo urso, não existe mais. Acabou. Você estava conversando com um amigo teu ali sobre pesca. É, porque o barco dele estava encalhado, na, em a maré baixa encalha, aí nós puxamos a, a, a pedra para fora, que é para quando a maré encher, ficar numa posição boa. Vocês sempre se ajudam, não é? Sempre. Um sempre ajuda o outro. Isso aí, ainda por enquanto, ainda tem alguns buzianos, ajuda uns aos outros. Quando não é buziano, é difícil se ajudar. Tem que ser buziano. Né? Tem que ser buziano, porque o buziano se comunica um com o outro ainda. Quem não é buziano, não se comunica. Ah. É. é difícil comunicar. você vive de quê hoje? Eu vivo de... É, eu tenho renda, que eu tenho casas alugadas e vivo disso. Como meu sogro era pescador profissional, tem tenho em buzio. E não trabalha mais, só vive da renda. E, qual, e pesca, você vive de pesca? Eu pesco ainda, continuo pescando. Nossa, como hobby, como lazer? É, como lazer. Por exemplo, tem no meu barquinho, saio para me pescar a hora que eu quero, o dia que eu quero. E pesca o que? Assim? Qualquer peixe. Que tipo de peixe? Dizendo que o que, peixe... que mais dá é cocoroca, é uma função de variedade, ele Está <risos> matando muito fardo. Pargo, matei pargo antes de ontem, matei quantidade dele lá na Ilha Feia, um troço que eu nunca vi na minha vida, matar pargo na Ilha Feia. Dessa vez eu matei porção. Ilha Feia ali, é É, aquela ilha lá. Lá a gente vê tudo, tem passarinho, tem canário, tem toda a raça de passarinho, de bicho. Ali é ainda muito bom, inclusive nós ainda temos aquela ilha que não é habitada, que o resto é tudo restaurado, todas elas exploradas. Tomaram conta de tudo. <risos> Você disse que foi o Raja Gabalha que construiu... Mas ele construiu para o bem ou construiu para... Olha, bem? rapaz, teve várias coisas, ele construiu para o bem dele e para o bem do povo, né? mas foi mais para ele, que ele era o arquiteto principal. Agora, descaracterizou de como é que era Buzo. Não, mudou muito, né? Buzo não é mais aquele Buzo. Buzo só tem um nome. Buzo agora só tem um nome, Buzo mesmo não tem mais. E você é feliz com a Buzzi agora? Olha, se eu disser que eu sou feliz, eu estou mentindo, não sou feliz. Eu queria Abuso há 40 anos atrás. Agora não é mais Abuso. Não tenho felicidade, não tenho tranquilidade. A, a, qualquer lugar que você vai, você, você vê a, a corrupção, você vê o roubo, você vê tudo na vida hoje aqui em Búzio. Tem de tudo em Búzio. E antes? Antes não, antes era só nós, tranquilo. Não tomava café na casa do outro, um almoçava na casa do outro e aí vivia assim, tranquilo. E você tem filhos? Tenho um casal. E eles estudaram? Estudaram. Estudo? Dois estudaram. Tenho um neto, uma neta agora que já está tá estudando bem pra caramba, já está fazendo faculdade. E, e tenho um que já está tá treinando pra goleiro, jogador. E está indo assim. Tenho mais dois netos, porque são quatro netos. E o teu neto que estava fazendo faculdade, na tua época vocês poderiam sonhar em fazer uma faculdade? Nem escola? pensava, nem pensava isso. Nossos pais eu não, não pensavam isso. Nosso, a nossa faculdade foi trabalho. Meio de janeiro, fevereiro, que hoje é a mordomia para as crianças, nossa, nosso tempo era trabalho. Então não, era melhor, não é melhor agora que a pessoa pode fazer faculdade, pode se formar? Não. Ter... É, algumas coisas hoje é bom, porque hoje se não tiver o estudo não tem trabalho. E antigamente tinha estudo, mas não tinha trabalho. Não tinha, estudo, oh, mas... tinha trabalho, mas não tinha estudo. Né? Tinha trabalho, mas não tinha estudo. Quer dizer que você era mais feliz antes do que agora? Muito mais, muito mais. Antigamente era tranquilidade. A gente passava pelo um senhor de idade igual nós, com a nossa idade. As crianças passavam, dava benção. Quando não benção, os pais chegavam em casa puxava puxavam a orelha da gente, né? Que era mal educação, e <risos> que fazer isso. E é verdade que os pescadores saíam para pescar, ficavam muito tempo fora e as mulheres é que tinham que trabalhar? É, isso era, eles levavam 12, 13, e barco que levava até 16 dias no mar, em alto mar, e as mulheres trabalhavam na roça, sustentavam os filhos. Os pais vinham para pagar conta de venda, que naquela época não existia armazém, era venda, né? Era pesado aquilo. Tudo isso existia em Búzio. E como é que era o contato, por exemplo, com a Buso era uma aldeia, não era? era. É Búzio continua sendo a mesma coisa, né? Só mudou tudo, né? Em... Para fazer compras, tinha que ir a cabo frio? Não, mas... não. não A gente tinha as vendas aqui que vendia fiado para pagar no, quando os pais da gente vinha da venda, do mar. A Buso era bom, naquela época era muito bom. Hoje não tem mais tranquilidade. Hoje em dia, para a gente até andar à noite na praia, está perigoso. Até à noite, nós, como pescador, para andar na, na praia, a gente tem que vir com o barco, ficar dentro do barco mais horas e olhar para a praia para a gente sair. Ver como é que ficou o buzo, ficou desse jeito. A gente podia dormir na praia. Pô, cansava a gente dormir na praia, em qualquer lugar a gente dormia, em qualquer lugar. Como ainda dorme, não né? tem lugar, ninguém ainda dorme buzo aqui, não tem lugar, né? Mas não era mais o bus antigamente, há 40 anos atrás. Ok, Carlinhos, muito obrigado. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, tranquilo. Eu tenho várias ideias na internet, é. <risos> várias entrevistas na internet. Vamos ver qual que vai ficar melhor. <risos> Isso. O ah, teu sobrenome qual é? Hã? Qual é a tua família daqui? A minha família é da José Pina da Silveira, hum. conhecido como Zé Russo. E casado com a filha de Rosalvo de Búzio, filho, de, né, filho de, de Dinho, um homem muito famoso em Búzio. Quem foi o Didinho? Didinho era um homem que tinha barco, tinha, naquela época tinha umas condições demais mais financeira boa. E ficou um povo muito famoso em Búzio, né? uma família muito antiga e é muito famosa. Certo. <risos>